Tchau, benvenuto, benvenuta, sou no meu canal Itália com Ana Paula, muito bem-vindo aqui no meu canal Itália com Ana Paula. Eu sou Ana Paula, professora de italiano especializada no ensino de italiano para falantes de língua portuguesa. E se você ama italiano, então fica por aqui, me siga também nas, outros, nas outras redes sociais, no Instagram, ali tem... Stories tem dicas novas todos os dias e hoje nós teremos uma aula completa aqui no YouTube. Uma aula que uma estudante de italiano pediu. Ela pediu análise de uma música e esse é um quadro muito amado por aqui. Estudo da língua italiana com a música através, não necessariamente da tradução, mas da, do estudo das palavras, das estruturas da língua italiana. E essa pessoa, que me segue lá no Instagram, me pediu, através de uma mensagem, de estudarmos essa música dos anos 70. É uma música muito romântica, muito bonita, que me faz lembrar a minha infância, porque o meu pai tinha um disco de italiano. E essa era uma das músicas que ele costumava ouvir. Meus pais, na realidade. A música se chama Torneró. Tornerò. Se você assistiu as últimas aulas, você vai se lembrar, porque nós vimos, através de estudo de uma outra música, nós vimos como funciona o, o tempo futuro no italiano. Então, neste caso, torneró, se você assistiu, você vai se lembrar que uma, o verbo, quando termina com o desse jeitinho assim, significa futuro na primeira pessoa, ou seja, eu io, io tornerò. Então, você não precisa dizer io tornerò, você diga somente tornerò, que significa eu voltarei, ok? Então, neste caso, tornerò é futuro, é algo que acontecerá no futuro. Então, vamos ver a letra dessa música e a gente vai também focar bastante aí nos sons, na fonética. Começa, né, o texto, a letra dessa canção, começa desse jeito aqui, ó. Rivedo ancora il treno. Rivedo ancora il treno. Precisa aqui dizer quem revê o trem? né? Rivedo ancora il treno. Não precisa dizer quem, porque é io rivedo. Rivedere significa rever. Então, neste caso, eu revejo, puxando ali a minha memória, ele revê ainda o trem. Rivedo ancora il treno allontanarsi. se Eu revejo ainda o trem. Afastar-se. Olha só, algo que está longe, no italiano se diz que é lontano. Allontanarsi é afastar-se. Ok? E tu que achugue aquela lágrima E você que enxuga Olha aqui Tu achugue Achugare é enxugar Então, eu achugo Tu achugue Terminando ali com i Se você ouvir um verbo terminando com i Se refere a tu Ok? Segunda pessoa E tu que achugue aquela lágrima E você que enxuga aquela lágrima Torneró voltarei. Como é possível um senza te? Como é possível um ano sem você? Como é possível? Olha só, esse como é possível, houve essa junção aqui na realidade. Isso daqui é como é possível. Para não, né, né, para unir aí o som, para ficar algo mais fluido de se falar, então Come é possível na até Então o que a língua italiana faz? Une essas duas palavras desse jeitinho aqui, ó. Fazendo cair aquele e do come. E aí fica uma, uma, um som só, só. Fica assim, ó. Come, comé, em vez de come é, comé. Então vamos lá. Rivedo ancora il treno, esse il, a palavrinha que termina com L no final da palavra, não é eu, é il, il, linguinha atrás dos dentes frontais, il, il. Rivedo ancora il treno, allontanar se ai, mas aqui tem dois L's, por quê? Qual que é a pronúncia dos dois L's? Duas consoantes seguidas no italiano, reforça a pronúncia daquela consoante, então aqui... A pronúncia é alontanar-se. Olha que eu fiquei aquele meio segundinho a mais puxando aquela pronúncia daquele L. Eu não disse assim, ó. Alontanar-se. Alontanar-se. Eu disse alontanar-se. Fica, fica aquela, aquele meio segundinho a mais ali de pronúncia. Então, alontanar-se. E tu. Que achungue quella lágrima. C-H-E tem o som de que. E o significado, neste caso aqui, é o mesmo. Que. Você que enxuga aquela água. Mas Isso aqui é que, que significa que. Achugue, achugue. Este H entre a letra G e a letra I no italiano, dá a essa sílaba aqui o som duro. Se não houvesse esse H, seria achude. O G -I sem o H é de. Para dar esse som duro de gui, precisa do H. Enquanto no português a gente usa o U, no italiano não. Se houver o U ali, no meio, depois do Q, por exemplo, enfim, depois do, do G, aquele U é pronunciado. Se aqui tivesse um, um, um, um U, seria GUI, Gui não seria xugi. Para dar esse som GUI, precisa do H ali, entre o G e o I, tá bom? Ah, e essa outra pronúncia aqui, olha, o SCI no italiano tem o som do nosso... CH, o do nosso X, né? Sh, sh. Neste caso, é XI. Achugui, achugui. Tem esse som aqui, tá bom? Ai, mas e o X? Não, o X não vai ter esse som. Ah, mas e o CH? Não, o CH tem outro som. A vantagem da língua italiana é exatamente essa. Existe um modo de produzir esse som. x que é com S, C, -I. Então, tu que achugui, quella da lágrima... Tá vendo que eu disse que o U é pronunciado? Isso aqui não é quella né? Como nós leríamos se estivéssemos lendo em português. É quella quella Tá vendo que o U é pronunciado? Então, quella Lágrima. Sílaba tônica no lá, como lágrima. Lágrima. Torneró. Como é possível un ano senza ter? Aqui não tem segredo. O Z. Somente tem o som explosivo. Senza, sensa, ok? Como que ele cansa aqui? Rivedo ancora il treno Allontanarsi tu Che que asciughi quella lacrima Tornerò Come è possibile Un anno senza te e aí continua, adesso escreve agora, adesso, escreve. lembra que eu falei que o verbo se terminar com i, se trata de quem? Com quem que ele está falando? Com tu, então, adesso escreve agora, escreva, tu, aspetta-me, me espere, il tempo passerà, o tempo passará. Olha aqui, esse passerá também é futuro. Ah, mas você falou que termina com o. Então, em se tratando de io termina com o. Se, se por exemplo, eu dissesse eu passarei, é io passerá. Você viu, né? Eu voltarei e eu torneró. Neste caso, o tempo, o il tempo, terceira pessoa. O hum? tempo passará. Então, isso é futuro, o tempo passará. Un anno non è un século, um ano não é um século. Un anno não é um século. tornerò, voltarei. Come è difficile novamente, como é difícil restare senza te. Isso daqui significa ficar sem você. No, no, no portuliano a gente diria, né? Como, como que é ficar? Ai meu Deus, como será ficar? Ah, Só, só, só colocar o e final ali, depois do verbo, né? Então, é, ficar é, hum, nunca diga isso porque isso daqui é palavrão no italiano. Isso é palavrão. Então, se você quer dizer com sentido em português ficar no italiano, não diga isso porque vai soar muito mal. É, você diz restare, restare. Então, isso daqui significa ficar sem você. Então, ele diz: como é difícil ficar sem você? Como é difícil é restare, senza te Beleza? Ó, a dica foi dada. Marque aí, anote aí no papelzinho. E aí, ele diz: sei, sei, la minha vida. Você é, você é a, minha, a vida minha. Né? Aqui, ele diz: la vita mia. Esse sei o que é? Que é o verbo é, ser é no presente, o verbo ser. Eu sono, eu sou. Tu sei, você é. Então ele diz: Tu sei la minha vida. Quanta nostalgia senza te. Quanta saudade ou quanta nostalgia. A gente tem a palavra saudade, então a gente vai usar e abusar, né? Quanta nostalgia senza ter. Quanta saudade ou quanta nostalgia sem você. Torneiró, torneiró, voltarei, voltarei, agora a parte fonética é, vamos ver aqui, adesso escreve sem problemas, como, como nós dizemos no português, né? Só não coloca o i aqui no, antes do, do s, s mudo aqui, tá? Do s impuro, não é escreve, é escreve, escreve. Depois, aspeta-me, tá vendo aqui a dupla consoante que eu disse que é só dar uma puxadinha a mais ali na pronúncia? Não é aspeta-me, é aspeta-me, aspeta-me. Il tempo passará, de novo, will", il", il, il, olha aqui, il, il tempo passará. Unano, non è un ano não é um século. Aqui nós temos de novo aqueles casos em que o som se torna único, né? Aqui em vez, não é um ano, mas é unano. Un ano. Un é como se unisse. A palavrinha ali terminou com o N. Então se une a, a, a outra palavra que é uma vogal, né? Que começa por vogal. Então, ó, un ano não é um século. Não é, não é. non é. Um século. Dizendo junto esse non é, fica non é. Un anno, non é. Un anno, non é um século. torneiro de novo, como é difícil, olha aqui. F, puxadinha no F, porque é dupla. Como é difícil. Re, ah, olha aqui, som do C.I, gente. C.I. Não se pronuncia no italiano si, como a gente está acostumado no português. O sei no italiano será sempre ti. Ti, essa é a pronúncia. Tem nada a ver com T, tá bom? Ti, sei. Como é difícil restare senza te. Palavra que começa com o R no italiano. É como se fosse a palavra que no, no português tem um R só no meio da palavra. né? Coração. Ra, ra, cora, coração. Certo? italiano, ó, a palavra começou, italiano não tem esse som de R aqui. A gente leria RESTARE, né? RESTARE, italiano é RE, RESTARE, como é difícil é RESTARE, senza te. o Z, explosivinho. Sei, sei la vitamina sem segredos, quanta nostalgia, o G também é explosivo, não é quanta nostalgia. Ah, e quanta nostalgia, g, g, quanta nostalgia. Senza te tornerò. Vom vedere se ho lembra. Chi essa questa parte? È. Adesso scrivi, aspettami. Il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile. Restare senza te. Ah, e agora começa. É tipo um refrão essa parte aqui, né? É cantado, tem o um coro também. Sei, sei la vita mia, quanta nostalgia. E qual coroa Senza te, tornerò. E aí, continuando. Essa música é bem curtinha, Olha aqui. Ah, só, só, uma, só um, uma, uma interrupção aqui. Só uma interrupção. Eu compartilho é, o, a letra, a tradução das músicas no meu canal do Telegram. Então, é só você procurar aqui na descrição deste vídeo. O link para o canal no Telegram e aí você vai poder ter o arquivo em PDF com a letra e a tradução dessa música e o link para a música no YouTube, ok? Uh, agora, vem uma parte em prosa com uma voz feminina. Então, ela, ela declama, ela fala essa parte aqui, ó. ela diz o seguinte. Da quando sei partito? Esse da quando significa desde que, desde que você foi embora. Sei partido é o verbo partire no passado. E lembra que, que eu disse antes que sei é do verbo essere, você é. Neste caso aqui, não, ele não funciona como verbo absoluto, como verbo ser. O verbo ser no italiano também é um auxiliar, ou seja, ele ajuda muitos verbos quando se deve fazer alguma construção no passado. Por exemplo, partire, né? eu parto, tu parti e lui parte. Quando você quer falar que você partiu io sono partita então ali se usa esse essere, esse verbo essere conjugado no presente só que ele tá ele não tem a função de ser, mas ele tem a função de ajudante, de auxiliar ele auxilia esse verbo partir, então io sono partita significa eu parti simplesmente, esse palavrão todo pra dizer eu parti, eu fui embora sono partita tu sei partito Neste caso aqui, da quando sei partito, desde que você partiu. e o lei é partita, ou é partito, ela partiu, ele partiu, ok? Neste caso aqui, ele está falando, tá vendo que é o sei, sei se trata de tu, só que aqui como auxiliar. Então, ela está dizendo, desde que você partiu, é comenteada per me, la solitude, né? Aqui nós temos outro caso de verbo no passado. Cominciare significa começar. É comenteada, neste caso também aqui se trata do passado. Significa começou. É comenteada, mas por que aqui é sei e aqui é? Porque aqui ela está falando você, tu. Tu sei partido ou tu sei partida. Você partiu, certo? E aqui é comenteada, que cosa, o quê? La solitudine, ou seja, não se trata de tu, mas se trata de la solitudine, terceira pessoa. Então, por isso é, eu sono, ricordati, lembre-se, eu sono, tu sei, e lui lei É? neste caso, la solitudine é cominciada, a solidão começou. Então, ela diz, desde que você foi embora, começou para mim a solidão. Em torno a me, c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. torno a me, em minha volta, c'è il ricordo. E se c'è significa simplesmente tenho. Tenho, okay, que é a lembrança, c'è il ricordo, tem a lembrança. Dei giorni belli, dos dias lindos, dei giorni belli. Isso daqui está no plural, outra característica do italiano, viu? palavras, não estou falando de verbos, né? o verbo com, terminando com i se trata de tu. No caso de palavras normais, de substantivos, adjetivos, terminou com i, significa que está no plural. Então, ó, dei giorni belli, dos dias lindos, se fosse no singular, como seria? Del giorno bello, tá? Então, aqui ó, isso aqui é plural, dei giorni belli, del nostro amore, do nosso amor. La rosa che mi hai lasciato, o senhor mais secada. A rosa que me hai lasciato, que você deixou para mim. Lasciare é deixar, isso daqui é passado, você deixou o Passado. Ai, Ana Paula, mas você não falou aqui o, o verbo no passado precisa aqui do essere, né? Porque o que, que é esse ai aqui? É o outro auxiliar. Calma, fique tranquilo, fique tranquila, porque na língua italiana são somente dois auxiliares, tá? Ou o essere, como nós vimos, e o sono, tu sei, lo é partito, né? E aí faz forma ali o verbo no passado. Dependendo do verbo, você usa o essere. Dependendo do verbo se usa o avere, que significa ter. Assim como o essere, o avere tem um sentido absoluto, por exemplo, eu tenho um par de óculos, o, um paio, de occhiali, ok? Io o, isso aqui é o verbo avere, eu tenho. Io un cellulare, eu tenho um celular. Io un cellulare. Verbo avere, io ó Tu ai, luiolei, a. Certo? Como auxiliar, ele faz a mesma coisinha lá do essere, né? Então, tu ai, chato. Ela está falando com tu, com você. Você deixou. La rosa que mi ai, chato. A rosa que você deixou para mim. Mi ai, chato. Se é ormai secada, já se secou. Esse ormai, nesse caso, tem o sentido de Já. A essa altura, se secou. Neste caso aqui, já se secou. La rosa se si é secada. A rosa se secou. Dio la tengo in un libro, que não finisco mai de di leggere. Dio que que é esse Edio? Isso daqui, isso daqui, é só para formar um som bonito aí na língua italiana. A língua italiana tem disso. Quando existe a conjunção, esse E no italiano, o E é igual ao nosso E no português. Por outro lado, se a palavra seguinte começar por vogal, como por exemplo aqui io, a língua italiana coloca esse d, esse d ufônico, só para formar, para não, não ter interrupção na pronúncia, na, na, na sonoridade ali, para não ficar io, io, se diz edio, se coloca esse d, aí forma um som único, fica edio, não fica ed ah, o som fica único. Edio, edio la tengo e num livro e eu a mantenho num livro. Tem muita gente que quer dizer que tem alguma coisa fala assim eu tenho. Não, esse é um, um verbo que existe no italiano, mas significa outra coisa. Tenere no italiano significa manter. Então io la tengo, eu mantenho o que. Se lá se refere à rosa, né? Eu, eu eu mantenho a rosa. Edio la tengo e eu a mantenho. E num livro que não finisco mais de leggere Num livro, e num livro, que não finisco mais de leggere Que não termino nunca de ler. Quanto a pronúncia aqui, vamos ver, da quando sei partito, tranquila, é cominciada, olha aqui o sei, som de ti é cominciada per me la solitude, né? torno a me, c'è, olha aqui o som, esse som c'è. É. E ricordo dei giorni. Giorni, esse G é explosivo, é giorni. Belli del nostro amore. del, del, del. Não é de O ou de u, não. É del, del. Encosta a linguinha aqui atrás no um palato aqui. La Rosa, olha aqui R no começo de palavra, La Rosa, que. CH tem som do nosso Q, né? Que me ai, laxado. O H no começo de palavra no italiano é mudo, assim como no português. Então, aqui é que me ai, ai. Simplesmente assim. Olha o SCI, aquele som do X. Shhh. lachado, que você deixou, né? Laxado. Se é mais secada. De novo, dupla consoante. Não tem segredo. Às vezes, tem segredo só para identificar, mas isso vem com o tempo, fique tranquila. Mas é só dar um, um, uma ênfase ali naquela, naquela consoante. Não é cegada, cegada, é secada. Olha que eu fiquei aquele meio segundinho a mais. Secada. Edio. Olha aqui, lembra? Um som único fica, neste caso, com a palavra começando por vogal, depois do E. Edio. La tengo, uh, não tengo, isso aqui eu tô falando para pessoal de São Paulo, que a gente tende a falar desse jeito, tengo, <risos> não tô entendendo, isso aí é para mim, não é, la, não, é, não é La tengo, é La tengo, La tengo, é aberto o som aí desse, desse E, essa vogal tem o som aberto, La, ten, la tengo, tengo, la tengo, in un livro que não finisco mais de leggere, olha aqui, o som explosivo do G sendo duplo fica aquele meio segundinho a mais. Leggere, leggere. Leia comigo em voz alta. Essa parte é uma parte recitada. Da quando sei partito é cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa que mi hai lasciato é se ormai seccata e io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. E agora a última parte da música. Ele diz assim, ó. Recomenchar insieme. Recomeçar insieme. Juntos. Ti voglio tanto bene. Gosto tanto de você. Te quero tão bem. Ti voglio tanto bene. Il tempo voa. Aspetta-me. O tempo voa. Me espere. tornerò, Voltarei. Pensa-me sempre, sai. Pense em mim sempre. Pensa-me. Olha que modo mais lindo de se falar no italiano. Como se no português nós disséssemos me pense, né? Ou pense-me. No italiano se fala. Oficialmente na língua italiana isso é correto. Pensa-me. Eu adoro isso. Eu adoro esse tipo de verbo. Pensa-me. Pense em mim sempre. Pensa-me sempre. Sai. Esse, esse sai é aquele nosso sabe. Tu sai significa você sabe. Neste caso aqui é uma pergunta retórica, né? Sai. E o tempo passará. E o tempo passará. sei, sei lá, vida minha, essa parte nós vimos, você é, você é a vida minha. Amor é amor é meu. Amor, meu amor. Quanta nostalgia, quanta saudade, quanta nostalgia. Um ano não é um século, um ano não é um século. Ter, sem Sensateça em você. Torneró, torneró. Pensa-me sempre, sai? Torneró. Pense sempre em mim, sabe? Voltarei. Agora... Eu acho que a gente não tem segredo aqui com a parte é, fonética, porque a gente já viu quase todos os sons aqui presentes nessa música, os sons diferentes. Então, lembrando: palavra começa com R, fica ri. Ricominciare, sei, é ti. Ricominciare. Insieme, ti voglio tanto bene. Ti tem esse som. Aquele som do ti é com c, tá bom? É como se ele cominciare. Isso aqui não é ti voglio, não. Ti, ti voglio. Ah, e o g, -L -I tem o som do nosso lh. Do li, li. Ti. ti voglio. Ti voglio tanto bene. De novo, né? tanto, tanto. Não é tanto. Tô entendendo tanto bene. Não é assim, tanto. É tanto. As vogais são sempre abertas. Ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspetta sem segredos. Aqui, é la puxadinha no te, aspetta-me, tornerò. Pensami sempre, sai e il tempo passerá. Sei, sei, la vita mia, amore, amore mio. Quanta nostalgia! O GI é explosivo, um ano, não é, um século, senza te, Z è explosivo, senza te. Tornerò, tornerò, pensami sempre, sai, tornerò, tornerò. Ricominciare insieme. Ti voglio tanto bene, il tempo vola, aspettami. Tornerò, pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Sei, sei la vita mia. Amore, amore mio, quanta nostalgia, unano no meu século, senza te torneiro Ai, aqui é um monte de gente cantando, agora, agora tá pedindo demais A ah, pessoa aqui nem, nem é cantora, fazer a parte de um monte de gente É isso, ó. relembrando Quer ter o PDF com letra, tradução e o link para essa música no YouTube, essa música maravilhosa? Eu vou mandar lá no grupo, no Telegram, ok? Grupo Vita, Viver em Italiano, você vai encontrar o link aqui na descrição deste vídeo. E, pegue como um objeto de estudo esse texto, esse PDF, compare, compare, compare as estruturas, depois, leia, leia. Leia em voz alta, falar em voz alta, praticar em voz alta ajuda demais. E depois vai lá e cante você também. Solte aí o gogó. Lembrando também que para mim será um prazer enorme te receber em todas as minhas redes sociais. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Telegram e aqui no YouTube. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like porque isso é muito importante para que o YouTube continue distribuindo os vídeos, porque a gente sabe que está cada vez mais difícil. Então, assim, comente, deixe o like, que assim você ajuda o canal e terá sempre as aulas de italiano gratuitas por aqui, ok? E te veríamos na próxima edição e nos vemos na próxima aula. Um bate,